O dia da autonomia do Paulo Freire. Com a Clara Trigo, uhum. a, ou, ela criou, criou o Fly Moon e criou a metodologia que chama de estabilidade poética para ensinar para mim. E que uma das coisas é inspirada Em Manuel de Barros. Uhum. Ana Luan Tunes, a Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. E aí, lá quando eu fiz a formação, eu fui começar a ler que eu não tinha lido ainda, a Pedagogia da Autonomia. Aí eu adorei. E agora eu tô relendo. E tem tudo a ver com, com que essa coisa de gestão dos meninos. Acho bem bom. Só precisa. É difícil criar um ambiente externo. O ambiente não, não. interno tudo funciona. É o que a gente falou, né? Hum. Dentro. Você, mas o entorno tem que entender que é fala a mesma língua. Né? Né? Tem que entender o pensamento, tem que entender o, o, a base ali mesmo de pensamento. Né? Por, por, um, por, por onde ela vai. Uhum. Quais são os princípios. E aí todo mundo tem que estar assim. Né? Pra que se faz aquilo, né? Sim. Que está sendo feito? Sim. E, e, e se perguntar todo dia, não é assim, tá aqui ó, é isso. Ah tá, daí até o resto do ano todo mundo sabe. Não. É muito vivo, então tu tem que estar tá sempre atualizando a, o, o, o desejo e a informação e, a, e o, os porquês. Sim. E essa atualização é que quando tu não tá e aí não tem, não tem parceria, uhum. suprime. Ela quase acaba, os corpos são... Ó. É muito maluco isso, né? Ah, porque é vivo, é, é, eu concordo demais que é vivo, né? A cada dia, a cada situação, Sim. você vai se confrontar com alguma situação que você agiria da maneira antiga, do, com o pensamento antigo. E, e aí surge mais um isso conclui, como... né? Hoje a gente combina, ah, então tá, vai ser assim, a gente tá querendo trilhar um caminho de autonomia, de autorresponsabilidade, e aí, ok, tá ótimo. Aí amanhã acontece alguma coisa que você é posto à prova mesmo, mesmo eu acho assim, posto à prova de... E agora, como que eu vou agir? Da maneira antiga ou agora? E é muito engraçado que quando as coisas são urgentes, eu lembro, eu lembro daquela palestra que a gente assistiu muito tempo atrás lá, lá no palestra, a urgência e a importância, uhum. falando das, das reuniões tudo. Quando uma coisa é urgente, tu tem que, res, tu tem que responder naquela, na hora, tende a, isso eu converso muito com o Rui, que tende a, a ir pro caminho conhecido, que uhum. é o antigo, mas Sim. que não é o que a gente quer. Então tem que estar sempre se trabalhando pra, pra, sabe? pra dar aquela respirada a mais para Sabe quando tu, acontece a coisa? Eu lembro muito de ti, quando acontece a coisa tu. Bem. <risos> sabe? É aquela, aquele tempo da respirada que tu. que dá tempo. De, é, é o tempo que falta, assim pra. Não vou responder agora, calma. <risos> sabe? É um treino de ar. É, é, é, é, é, é um treino tá né? Respirado. É um treino mesmo. E, e vem o automático, é mais fácil vir o automático, né? E o legal é quando você cria a rede. A gente fez uma dinâmica. Lembra? Sabe a dinâmica dos fios? É, eu pego o novelo, pego o uhum. novelo, aí pego a ponta te jogo o novelo. Uhum. Você segura o barbante e, e tá joga passando. o novelo pro outro. E, e aí a gente legal. vai formando uma teia. E aí a gente, a gente se puxar muito, rebenta soltar perde o desenho e fica frouxo. E aí a gente, come... a gente fez o que? A gente começou a, a, a ideia era mover essa teia. Então essa teia ah, movendo e mudando de forma. Então, ou seja, todo mundo está segurando. Se alguém solta. o que, que acontece? Pode vir! Pode vir, <risos> nós estamos em casa, pode vir. Se alguém solta a teia o que, que acontece? Aí, vai, vai... É... Precisa de todo mundo. Então não adianta assim... Ah, a ideia tá segurando e ah, é, eu vou relaxar. é Não, eu tô segurando aqui você Atento. tá segurando aí. E aí, tem eu o tempo todo. Aí. aí o que você falou de alguém tem que ser liberado para um trabalho, alguém tá numa situação X, não sei o que. Nesse momento, o que, que você faz? A, gente, a segunda fase da dinâmica é... Quem está aqui vai sair. Você segura para ele. Aí ele dança e a gente, ele vai no meio da teia se movendo e a teia vai e ele dança, mas você está aqui segurando para ele, compensando isso. Se você, você soltou o barbante dele, perdeu a forma. A frocha aqui, a frocha lá, a frocha ali, perdeu. perdeu. A gente perdeu a atenção, perdeu a atenção. Então é, por isso a importância. Eu, eu, eu, eu tô aqui segurando, se você precisa sair, é esse pacto, é um pacto de confiança, né, diário ali. Então assim, eu preciso uhum. sair, eu vou, eu vou construir uma confiança, porque a gente não confia. As regras são externas. Uhum. Vem alguma coisa que me proíbe, uhum. ou se não, tira meu ponto, corta uma hora, recebo... Me... É sempre externo, né? E não eu. Ter recurso noção... interno, né? O recurso interno. Desenvolver o recurso interno as pessoas é uma coisa que demora mais tempo para que eu percebo. Demora mais tempo para se construir, mas dura mais tempo. Sim, depois que se constrói, sim, porque exatamente. aí se, se aprende a manutenção que na verdade não é chegou. É, eu tô aprendendo a manutenção. E, e aí foi. Entra, entra que nós estamos conversando. Não, só não me mostra que eu estarei na minha cabeça. Daqui a pouco, tá? Daqui a pouco tu volta também. Não quero virar meme. <risos> não quero virar meme. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. É difícil, trabalhoso, dá trabalho, né? E, e leva tempo. Mas depois que se sabe o que eu vejo, quando você começa a usufruir porque é, a gente a gente relaxa a gente não afrouxa uhum. a gente relaxa a gente desarma não tá aqui é, segurando tá, tá tenso. É, é é o justo é o justo eu tô tranquilo eu tô tranquilo com, com a minha atitude minha ação meu dia a dia tô uhum. trabalhando ali tô conectado então assim né alguém não tá o grupo tem que se unir mais e não apontar hora oh, não tá lá não pera aí vamos segurar pra ele agora e depois segura para outro depois segura para outro e aí você cria uma cooperação. Né? É uma equipe. Isso é equipe de cooperação. E é isso mesmo. Eu, eu acho trabalhoso. A gente tem sempre alguém para lembrar a respirada que você falou. concordo demais. É, eu lembro muito de ti. Aquela fechada de olho e a respirada. Faz assim, ó... Bem... Vamos lá. Vamos começar. E uma coisa que você falou é que eu opinião, acho super importante Não vou abrir mão disso. Porque eu acredito Eu não vou ser não autoritária vou, não vou. Eu decidi exatamente, não ser autoritária exatamente. E eu não vou ser Essas formas novas de gestão Que, que a gente propõe uhum. E que dá muito mais trabalho Porque dá muito mais trabalho e dá muito mais trabalho interno, individual nosso, porque assim, se a gente não se trabalha, a gente não tem como estabelecer um lugar desses, Sim. não tem como. E é, e é uma relação, vê se você concorda, muito corpo a corpo, né? Quando eu tô nesse lugar da, da direção e aí eu peço o gerente para fazer tudo que eu quero que continue do modo antigo. Porque aí ele tá lá. Uhum. Só que aí eu perco a chance de ter o um corpo a corpo Sim. Né? E, e eu e de, de, de, de, de viver o que eu tô dizendo. vivenciar o que eu tô vivendo né? Isso Postal. é parceria, né? Isso é parceria. A equipe. A, as assistências ainda são as mesmas. Uhum. É, é uma equipe que tu, com quem tu pode contar. Tu sabe que na, tu, que tu vai, vão pra sala e que tá tudo certo. Sim e que se não tiver vão trazer dentro de uma mesma pra, vão levar para tia as questões dentro de uma mesma linha de pensamento isso faz toda a diferença e principalmente eu penso em com elencos mais inexperientes uhum. mais novos mais novos não necessariamente mas mais imaturos mais inexperientes isso faz toda a diferença eu vejo a diferença, sabe o quê? De companhias e companhias, né? É, as companhias que, que mantêm um elenco durante um bom tempo e daqui a pouco começa a renovar. Só que esse renovar o pessoal, o que foi que aconteceu com a gente? A gente entrou super novo numa companhia onde tinha gente que a gente admirava, que a gente via dançando e a gente estava do lado deles. E a gente aprendeu com eles. E eles também com a gente. Uhum. E, e tem companhias onde a coisa não... Não, não existe. Existe um tempo de existência, mas não existe uma história. Assim, é, vira tudo novo de novo. Então tem que todo mundo aprender junto. Sim. Né? E que também tem as suas coisas boas. Uhum. Mas essa, essa coisa de. de do, da transferência da da transferência de, da, da, da, das informações e do modo de fazer, e da, sabe? Tu observar, né? Observar a carlinha todo dia chegando meio dia na sala para aquecer uma hora antes da aula, sabe? Ficar depois para alongar. Tu, tu enxergar outra fazendo exercício lá enquanto não tá ensaiando. Tu enxergar isso. Ninguém precisa te dizer nada. Tu vai. E aí quando não tem isso, é assim, tu precisa ensinar muita coisa e aí sozinho, é, uma pessoa só falando é uma coisa, agora quando tem um, um, um, um círculo de pessoas, por isso que é muito legal vocês estarem passando por, pra verem, é, são coisas completamente diferentes, foram aulas, oficinas completamente diferentes uma da outra, mas todas com a mesma visão de mundo, com a mesma forma de existir, sabe? de não dizer a verdade, de não existir uma verdade, que assim, essa é a minha forma de fazer dentro Sempre. disso aí, desse vasto mundo que existe, é e, e é isso aqui, assim, sem pretensão, né? Exatamente, Mas é. com muita bagagem, é muita bagagem, foi muito bonito de ver. É muito legal, eu achei também muito legal.